boa noite, galerinha. Vamos para casa? parei aqui para a gente ligar a câmera. Bom, são oito da noite. E aí, tranço mais suave. A gente vai fazer um negócio mais apimentado. Pode forçar a moto, testar limite, agora não, porque tá tudo muito novo. Entendeu o temceira vai tentar.. Tentar fazer o que não fez no primeiro vídeo, né? Que o primeiro vídeo foi ir. tirando o cabaço da moto. 000. Você vê, ela tem 32 rodados. E tinha uma.. Uma fã nos acompanhando, né? Então.. Não dava, né? para puxar. Agora a gente está sozinho dá pra ver o que é que a moto dá pra fazer a gente tem os melhores tempos né tipo essa curva aqui falando eu já consegui fazer 80 não sei se consigo fazer melhor com a MT não sei tá. Passou. Tô tirando a mão, velho. Não, não, não, não aguento, não. De novo... Ela acelera muito forte, muito rápido então, Você pode perceber Eu estou andando a, a, a rotações baixas Quando começa a acelerar, chega a dar um frio nas pernas. Do ar passando no colo. Tô louco, velho. Tô nem olhando o Nas esticadinhas bem de leve, bem de leve. Deus é, mas que retomada da porra, velho. Agora, eu tenho que colocar um escape esportivo nela por causa que ela é muito silenciosa. Eu não estou conseguindo ouvir a moto, velho. eu estou em cima, velho. Assim, eu acho isso muito perigoso. Já tomei muita fechada por, por não ter um escapamento esportivo. Tanto que eu, eu, eu bato nessa tecla É PI, velho 4.000 RPM, ela vai até 11. Oh, meu Deus, ela tá muito suave aqui. Novamente, minha postura aqui não tá agradável. Isso não quer dizer que a moto não seja confortável, é? Sou eu. <risos> Porra, é só as coisas, velho. Caralho, velho. Meu, tem que, me, que me educar muito em cima dessa moto. Véio. Aqui tem areia, vou passar devagar. Tem areia, tem brita e fundo balançou. Velho, velho, velho. Eu preciso adestrar esse negócio. Eu preciso na verdade me reeducar, né? Não é adequar a moto a mim não, eu que tenho que me adequar a ela. Principalmente, buraco, quebrar a mola, redução. É. É nada de velho. 20 de XR, XT 125, de Irlanda, só moto alta, você acha que eu ligo pra esses tombinhos? Não né, é, mas, pois é, mas agora tem que ligar, eu não, mas a moto liga, fica esperto, fica esperto. Amo. <risos> Eu tenho que ter que acostumar tanto com a costura. Não é, já foi, viu? Ah! Ai, falta de costume, puta que pariu, velho. Tô colocando peso no guidão. Como é que anda é nesse negócio, velho? Como é que é? Joga a bunda pra trás, velho? É? Pô, aqui que não é coluna ereta, aqui, velho. E eu tenho uma tendência pra frente. É, acho que o negócio deixa é deixar a bunda mais pra trás mesmo. Opa! Segura, segura, segura! Segura! Estamos na quarta, redução, terceira. Um a zero, azar. um a zero, um a zero Tá um vento, hein? Muito seguro aqui com essa moto, não uh, Eu iria passar aqui com a lander Mas com essa aqui, uh, passei <risos> Eu tenho umas viagens assim que não, não, não Não vou fazer não, porque eu sou precavido Não vou fazer, ah, fixe, porra, velho eu faço tanto isso É, galerinha, que, que é isso? Tá chegando, hein? E moto boa para tomar multa de velocidade. Opa aí. Ah, sei, brincando! Brincando, brincando, a moto não sente, velho, Eu não sente que tá assim. Você só sente que tá na velocidade mais alta, porque é isso aí, é vento. Opa, tio, bicho! bem que está chegando? Que merece. Uma chuva agora. Opa, segura, caralho! Ah não, vocês não vão atrapalhar meu baba, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, irmão. Oi, Splinter, vai! Oi, Splinter! Já foi? Tá? Entendeu? deu. Eita, mamãe. Sei lá, tocando. Vai tocar. Bom, galerinha. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo videozinho. Ah tá, tinha outro ali Valeu galerinha, tchau tchau